Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui para trazer para vocês o top 5 das cartas mais utilizadas pelos melhores jogadores do Clash Royale. Essa semana, como assim essa semana? Sim galera, eu vou começar a trazer toda semana um videozinho trazendo aí as top 5 cartas Não necessariamente significa que são as 5 melhores cartas Mas significam que são as 5 cartas que provavelmente você vai mais encontrar no jogo atualmente São as top 5 cartas que os jogadores mais fortes do mundo estão mais utilizando no momento Então se você tá na arena 3, na arena 4, não se preocupe porque essas cartas, provavelmente, você não vai encontrar. Então, galera, eu quero trazer aqui com vocês. Esse ranking aqui foi baseado em um site que chama MoSports. Se você quiser saber o top 10, vou deixar o link na descrição, hoje com vocês, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou trazer o top 5, as outras 5 colocações, se você quiser saber, tá curioso, vou deixar o link na descrição para vocês, ok? Então galera, eles se baseiam nas cartas mais utilizadas pelos top 30 do mundo. Então os top 30 e do, do ranking atual, vão ter os seus decks analisados pela galera do Mo Sports, que vão trazer aí posteriormente o ranking semanal do. top Top 5 cartas mais utilizadas. Então vamos deixar de enrolação. Vamos falar do top 5, as cartas mais utilizadas pelos top players aí, ok? O ranking foi avaliado no dia 20 de abril, então provavelmente teremos um outro top 5 muito em breve. E cara, vamos começar com o top 5 atual. Empatados em quinto lugar temos o Príncipe das Trevas e o Pek. O Príncipe das Trevas no ranking passado estava em sexto colocado e atualmente ele está em quinto, ou seja, ele subiu uma colocação no ranking em geral, o que significa que ele está sendo muito utilizado pelos top players. O P.E.K.K.A. também subiu de ranking, só que o P.E.K.K.A. estava no, no top 8, então ele acabou subindo três posições empatando com o príncipe na quinta colocação como as cartas mais utilizadas pelos melhores jogadores do mundo. Em terceiro lugar... Pô, pera aí gordinho, pera aí. E o quarto? Como tivemos do empate no, no, no quinto lugar, a gente vai acabar pulando a quarta colocação, beleza? Então em terceiro lugar, temos um empate entre a princesa e o feitiço de gelo, o feitiço de congelar. A princesa tá no mesmo ranking da semana passada em terceiro lugar, enquanto o feitiço de gelo tava em quarto e subiu para terceiro lugar junto com a princesa, o que demonstra que o feitiço de gelo, depois que ele foi retrabalhado, ficou muito mais interessante de ser utilizado e a galera lá em cima tá usando bastante. Eu queria que vocês fizessem uma coisa também, peguem esse top 5 e deem uma olhada, comparem aí um pouco com o, os replays do TV Royale, vamos ver se realmente bate com o que a gente vê lá no TV Royale, que são o top 200, o, quando você está no top 200 mundial você tem a chance de aparecer no TV Royale. Então a ela acaba ficando em terceiro lugar das mais utilizadas junto com o Feitiço de Gelo e vamos direto pro primeiro lugar já que a gente teve um empate no terceiro lugar vamos pular a segunda colocação e vamos também pro primeiro lugar que também tivemos um empate entre as flechas que são uma das cartas mais utilizadas na verdade é a carta mais utilizada entre os jogadores de mais maior desempenho aí com mais de chegando até quase 5 mil troféus ou mais esse período passado de troféus chegaram a mais de 5 mil troféus então as flechas estão empatadas junto com o Coletor de Elixir O Coletor de Elixir estava no ranking passado Em segundo lugar, só que ele subiu para primeiro Empatando também com as Flechas As Flechas e o Coletor de Elixir Estão em 80% Dos decks dos jogadores Mais fortes atualmente Esse ranking pode ter mudado Afinal de contas ele foi avaliado dia 20 de abril e Quando a gente tiver a atualização Desse ranking, eu vou trazer mais um vídeo Falando sobre isso com vocês Espero que vocês tenham curtido essa curiosidade Na verdade não passou de uma curiosidade mas algo instrutivo para vocês verem como a galera aí dos rankings mais altos estão trabalhando os decks deles, notem vocês que apenas uma carta comum entrou nesse deck que foram as flechas, apenas uma carta comum entrou nesse ranking que foram as flechas que ficaram em primeiro lugar, tivemos também uma carta rara que está em primeiro lugar junto com a carta comum que é o coletor de elixir, uma carta lendária que é a princesa que ficou em terceiro lugar e três cartas épicas em quinto e em terceiro lugar que é o feitiço de gelo, príncipe das trevas e a P.E.K.K.A que estão aí fazendo parte desse top 5 as cartas mais utilizadas pelos top jogadores do mundo então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido essa curiosidade não se esqueça de deixar o seu gostei caso você goste de curiosidades de Clash Royale você que gosta de Clash of Clans não precisa ficar preocupado, estou trazendo mais conteúdo de Clash of Clans, não se esqueça de se inscrever caso você esteja me vendo aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, se inscreva eu te garanto que você não vai se arrepender então é isso, eu vou ficando por aqui, falo um grande abraço do gordinho galera e até a próxima! É!